Olha, olha a Magali japonesa. Olha, <risos> gente, Magali japonesa É japonesa, gente <risos> Fofura. Tá bom? Gente, eu sou a Magali Gente, eu não tenho pulga nenhuma Porque meu papai tratou eu, Tá? Não tem polga nenhuma. Eu, eu sou a Magali, viu, gente? Ah, hum, hum, gelo gelosa, ó, um, um, celosa, ó. Só mostrar você, assim. Um, ó, celosa. Ó, ah, gente. gente. Olha, gente. Ah lá, minha esposa tá com ciúme, porque eu dou mais caro no você, do que, do que pra ela, meu filho. Não, tem que saber de né, meu filho? É? Ah, gente, a carinha dela. Hum, que fica com esse homem, não, gente. Ih, meu filho. Olha que gacinha. Olha que gacinha. Que gacinha, gente. Eu, olha, gente. Que ciumeira. Cuidado, meu filho. Cuidado, viu? Olha, gente. Olha lá, não tem pulga nenhuma. Pulga nenhuma, gente. Caça pra vocês verem, ó. Caças. Hum, pulga nenhuma, gente. Assim, sem ser celosa. Olha, não tem pulga, porque papai tratou de, de pulga da gente, tirou as pulgas todas, né, meu filho? Todas as pulgas foram embora, né, Magali? Né, Magali? Oi, oh, essa Magali é tão fofa, gente. Oi, oh, gente, todo mundo queria ter uma Magali dessa em casa. Né, Magali? Né, Magali? Magali? Vem cá, papai! Prontinho! As